Oi, meu povo! Tudo bem com vocês, leões maravilhosas? Eu sou a Paula Tavares. E com certeza, se você já está aqui no canal, você já viu o short praiano. E é sobre ele que eu quero falar hoje, porque tem algumas considerações muito válidas que eu preciso fazer para vocês que já produzem esse short para vendar, tá bom? Então, vamos lá. Roda essa vinheta para que a gente possa conversar sobre isso. Muito importante. Trabalhar com a qualidade das suas peças é muito importante. Qualidade de tamanho, de ajuste, desde o acabamento à peça final. E aqui no canal a gente tem a modelagem né, de como faz esse short praiano aqui, do qual eu fiz pra mim. E eu vou trazer algumas observações dessa criação e da nova criação que eu estou fazendo que a gente vai fazer aqui junto. Quais são as observações? Eu vou pautar aqui nesse vídeo todos os detalhes da criação desse short praiano pra que você entenda algumas coisas que eu percebi ao longo do estudo da formação dessa peça e que pode ser que alguém nunca falou pra você e é necessário você saber como produzir as medidas certas desse short. Eu fiz esse daqui pra mim com cois jeans e vou reproduzir o mesmo modelo que a cliente pediu. Porém, entenda uma coisa, quando eu fiz alguns estudos, tanto com esse modelo aqui que eu falei pra vocês, porém, eu percebi que fazendo dessa forma, como eu vou ensinar vocês agora, o resultado do ajuste ao corpo da cliente é bem melhor, bem melhor mesmo. Então, aqui, o que vocês vão fazer? Em vez de vocês tirarem a medida do quadril, vocês vão tirar a medida da cintura e fazer a divisão, reduzir os 10 cm e fazer a divisão por 2 Certo? Formando duas peças. Mas por que, Ana, você tá falando pra gente fazer assim agora? Porque na hora que você for posicionar a peça no cós, não vai ficar um pouco folgado como ficou aqui. E aí, vem. Tá errado, então, como você ensinou anteriormente? Não. Porém, você vai ter cliente, atenta-se a isso agora. Você vai ter cliente que tem um quadril um pouco mais avantajado. E você vai ter cliente que não tem esse tipo de quadril, quadril largo, grande. Então, se você tem uma cliente de quadril largo, qual é a melhor opção de short praiano? Esse daqui, porque vai ficar um pouco folgado, o quadril vai se encaixar na peça e sua cliente vai ficar satisfeita porque não vai ficar uma coisa justa. Porém, a minha cliente desse short praiano, ela não tem tanto quadril. Então, eu tenho que entender isso, a modelagem do corpo. Eu não posso encaixar esse tipo de short praiano nesse, você entende? Porque ele não fica um pouco largo, ele vai ficar muito largo e minha cliente não tem quadril. Então, nesse momento, eu vou fazer a modelagem pegando a cintura pra fazer as duas peças. Eu vou me basear pela cintura. Então, todas essas orientações que eu estou falando aqui pra vocês, é porque existe o corpo que cada peça se encaixa de uma forma. Por isso que aqui no canal eu detalho tudo para vocês, para que vocês entendam a formação dessas peças. Assistam o vídeo dessa peça. Eu também fiz. Se vocês for perceberem a foto no meu Instagram, ficou bem legal, mas ele ficou ainda um pouco afogado, porque eu não tenho tanto quadril. Eu sou larga nas laterais, mas eu não tenho o bumbum grandão. Então, ele ficou um pouco folgado, mas se sua cliente tem um bumbum grandão, essa é a melhor peça para ela. Agora, se a sua cliente não tem esse bumbum largo, você vai fazer a medição da peça pela cintura, conforme eu estou fazendo essa aqui agora, tá bom? Ficou claro essa observação? Vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvidas, coloca aí nos comentários. Vamos adiante, então, na produção desse com a medição da cintura. O que vocês precisam saber, leões? O total da cintura da sua cliente. Na minha cliente aqui, ela mede 79 de cintura. Ela tem 79. Eu vou reduzir o quê? 10 centímetros. Fica 69, ok? Então, 69 dividido por 2 vai dar 34,5. Então, você vai fazer aí, bota 34, porque cede um pouco. Você vai fazer duas medidas de 34. Agora, a gente vai colocar a peça... Frente com frente, e vamos costurar aqui na lateral, e aqui também. Porém, aqui você vai costurar pela, é, só aqui, ó, dois pontinhos aqui abaixo, tá bom? Vou costurar pra vocês verem. E depois aqui a gente vai fazer uma correntinha com 12 pontos aqui embaixo. Vou acelerar pra vocês, porque nós vamos fazer essas três partes agora, e depois a gente vai trabalhar o cós. Agora eu vou desvirar essa peça... Aqui eu já fiz a costura na parte do avesso, aqui também, deixei aqui, ó, só fiz essa costura, tá vendo? E agora, eu vou virar. Se você é nova pela aqui, não se esqueça, conhece mais do meu trabalho lá no Instagram, paulatavaresoficial, e entra no grupo também, que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Tem um grupo do Face e tem um grupo VIP do WhatsApp. Então, vamos lá. Eu vou pegar a minha agulha e vou fazer o acabamento dessa parte de cima. E vou ensinar vocês. Desculpa aí o som, gente. Estamos num período de eleição, tá demais. Mas vamos lá. E vou começar da seguinte forma. Três. Faço três pontos em cada ponto que fica aqui, um ponto alto. Faço três pontos baixos. E aqui, novamente, eu pego novamente, faço uma, duas... Três. E perceba que eu já estou escondendo aqui, ó, a minha linha. Aí, eu pulo e faço novamente. Três pontos baixos. Vou pular aqui, vou pegar um ponto alto e vou fazer novamente. Eu fiz aqui o acabamento de cima, olha como ficou. E eu fiz aqui a correntinha, né, com doze pontos. Logo depois, eu subi aqui, ó, quatro correntinhas que formam um ponto alto. E aqui, eu vou dar continuidade fazendo bloquinhos de três pontos altos juntos, dividido aqui por uma correntinha só. Gente, desculpa o batuque aí, porque no período das eleições é demais. E aí, eu vou dar continuidade, contornando, quando chegar aqui... Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Deixa eu só trazer essa observação. Eu comecei a trabalhar pelo avesso. Aqui, tá vendo? Então, quando você chegar aqui no meio, ó, você vai fazer uma, certo? Duas. E o terceiro ponto alto, você vai colocar aqui, ó, no outro meio. Vai dar sequência. Essa parte aqui, a gente vai completar quando chegar aqui. Tá aqui, ó, no gancho. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Só que aqui a gente vai fazer três carreiras, sendo uma de cada cor, tá certo? Então, eu cheguei aqui, a gente vai fazer uma correntinha e vamos pular uma, duas, três correntinhas. E vamos fazer um ponto alto. No próximo, novamente, um ponto alto. No próximo... Um ponto alto. Vamos pular aqui, fazer uma correntinha. Vamos pular uma, uma, duas, três. E novamente, fazer a sequência de três. Eu vou concluir fechando aqui, ó. Esse aqui que a gente fez, que é o último ponto alto. Fecho com ponto baixíssimo. E aí, eu corto, faço o arremate dessa peça aqui. Lembra que eu falei que está pelo avesso? E a próxima carreira que a gente for fazer, a gente vai fazer pela frente, tá bom? Então, essa é a parte que você vai fazer do lado de cá também, do gancho. Agora, eu vou pegar a minha próxima cor de linha, que na sequência é o azul. E vou fazer a carreira. Essa parte agora, meninas, da quantidade de carreira, de quanto vocês vão confeccionar, é por conta aí da cliente. Qual é o comprimento do short que a sua cliente deseja? Aí, você vai medir aqui, com o gancho, e até onde ela quer, né? Ela quer um short mais curto, ela quer um short um pouco maior. E aí, vocês vão fazer a minha cliente, que é um short com 28 cm de altura, certo? Então, agora, eu vou começar, vou pegar daqui de baixo... Pra ficar escondidinho. E vou fazer os pontos altos seguindo a carreira. Vou começar daqui de baixo também, para que vocês possam perceber como é que eu vou fazer. Tá certo? Faço quatro pontos baixos, vou pular aqui. Deixa eu tirar essa linha aqui. E vou fazer uma sequência de três pontos altos, né? Um bloquinho de três pontos altos. Em cada intervalo desse aqui, ó. Agora, eu tô começando pela frente da peça, tá certo? Eu vou fazer isso aqui duas vezes. Duas carreiras vai ser assim. A gente vai repetir essa sequência, ó, do início que eu fiz aqui. Eu vou repetir ela dando o comprimento que a minha cliente desejar. Eu tô fazendo agora o outro lado da parte aqui das pernas e eu vou fazer junto com vocês... O bloquinho para que vocês entendam como é que faz. Vou fazer junto com vocês para que vocês entendam como é que faz. Aqui, ó. Fiz aqui, vou colocar nesse espaço aqui. Em cada espaço de intervalo, eu vou preencher com um bloquinho de três pontos altos. Só isso. Vou repetir aqui, ó, a sequência e vocês vão repetir aí também e concluir. Então, agora, nós vamos colocar a parte do cós, que foi feito aqui, e eu vou colocar da seguinte forma. Vou deixar a lateral aqui aberta, que é a parte da costura. Vou colocar aqui o avesso, né, pra frente. E aqui, ó, no primeiro ponto, eu vou dar um nozinho juntamente com o primeiro ponto alto de cada lado. E eu faço um nozinho aqui... E vou fazer um tipo de costura que vocês já conhecem aqui no meu canal. Caso vocês não conheçam, acesse o card acima para aprender em detalhe como é que faz esse tipo de costura. E aí, eu vou dar sequência, colocando esse ponto aqui, até concluir do lado de cá, ok? E aí, nós iremos colocar agora o zíper e o nosso short praiano tá pronto. Vamos aprender como colocar o zíper, tá bom? Essa parte, você vai precisar do auxílio da máquina de costura, de alfinetes, pra colocar aqui. Da seguinte forma, você vai fazer. Encaixar ele por dentro. E vai começar a alfinetar aqui, ó. Na hora de você costurar, você vai posicionar o seu short da seguinte forma. Deixa eu mostrar aqui. Como vai ficar? Quero finalizar aqui, então eu vou descer essa parte aqui um pouquinho. Vou deixar bem aqui, ó. Prontinho. Certo? É assim que você vai bater na máquina. Só que quando você for colocar aqui na máquina, você vai começar a costurar aqui. Ok? Essa parte aqui eu não vou bater na máquina. Só a partir daqui pra cima. Aqui eu vou abrir aqui, deixa ele aberto no final de fazer o acabamento e vou posicionar a parte do zíper aqui, você vai usar o seu adaptador aí, melhor para zíper ovo lindo, olha o resultado ah eu amo esse resultado quando a gente finaliza o trabalho, na é verdade. Então, se vocês gostaram, deixa sua curtida, deixa seu like, se inscreva no canal. Vou mostrar aqui alguns detalhes do cós que a gente prendeu, né? Costurando a lateral que a gente fez aqui, tá vendo? Fiz na mão mesmo, viu, gente? Coloquei na máquina, mas não gostei, então eu fiz na mão. Costurei aí o ponto alinhavo e eu vou deixar o card aqui de alguns pontos que vocês podem aprender. Como confeccionar? Olha que acabamento show! Então, é uma peça que você pode fazer à mão, todinha, sem o uso da máquina, usando essas tonalidades de cores aqui que eu coloquei. Vou deixar na descrição do vídeo a linha que eu usei e as tonalidades também. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu comentário e até o próximo vídeo. Beijos!